então a. Andou, ela parece que é um negócio grande que andou em circo. Dá mais ou menos entre uma. Assim de medido no meio, dá mais ou menos um quase uns 50 metros. Seria assim uns um 50 metros assim. E um 50 metros assim. Então eu tô parado aqui mais ou menos que quase no meio dele. Então a.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 Ou será que foi um extraterrestre que, que aterrizou uma máquina aqui? Um disco voador. Porque às vezes eles não chegam a encostar no chão, mas fica perto, então o lugar deita tudo. Então é interessante. Vocês veem, ó. Eu estou andando ao redor, o circo está andando ao redor. Ela está toda deitada ao redor, feito um circo. É um negócio muito interessante.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 Agora vamos pegar um diâmetro aqui de baixo. Pelo redor. Foi interessante. O cachorrinho está latindo ali, parece que ele não está gostando. Nós está aqui. E nós vamos encerrar esse vídeo. E deixar um boa tarde os amigos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 Uma boa tarde, Maurício Mococa.